Eu sou a Isa. Como vocês deve ter visto no título no vídeo de hoje, a gente vai gastar muito dinheiro. Eu sei que vocês gostam de ver a galera ficando pobres. Eu sei, tá? Eu sei que vocês estão esperando por mim Há muito tempo me verem pobres, porque eu tô, assim, né? Com mais de 20 mil. Cash e mais de 20 mil diamantes. Então vocês devem estar, tipo... Eu tô querendo fazer esse vídeo faz muito tempo. Aí eu falei, nossa, quando eu chegar 25 mil cash, 25 mil diamantes, eu vou fazer um vídeo gastando 5 mil cash, 5 mil diamantes, assim, pá. Tô rando 10 mil. Porém, acabou que eu não tô conseguindo voltar, né? A ficar com 25, 25. Aí eu pensei, nunca vai ter um momento bom pra eu fazer um vídeo gastando dinheiro. <risos> eu vou ter que gravar assim, ó. Pá, oi, gastando dinheiro. No momento eu tô com 21.528 cash e 23.392 de você então, eu pensei assim, vou gastar 5 mil. Misturando os dois, eu vou deixar até aberta uma calculadora. No meu outro celular, no caso. Pra gente usar. Então eu vou ligar aqui a calculadora... Com a calculadora. E a gente vai somando juntos aqui. A gente tem que gastar 5 mil. Esse é o mínimo. Então, vamos começar pelas peças que eu curti e são dessa estação. Eu não vou gastar, gente, com coisa velha, tá? Porque não faz sentido. Aí é gastar dinheiro mesmo. Eu vou fazer um vídeo olhando todas as peças que eu curti, que são muitas. Até se eu abrir pra mostrar aqui pra vocês, ó. Gente, vai longe isso daqui, tá? Mas a maioria é de estação passada. Então, eu vou gastar 5 mil aqui nessa estação agora. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa luva daqui, que eu já comprei ela. E agora a gente vai vendo todas as outras peças que são dessa estação, primavera 2019. E eu vou gastar 5 mil em cima dela. Aqui, achei o meu primeiro vestido que eu gostei. Primavera 2019. Na verdade, eu tô tendo segundos pensamentos com esse vestido. Eu gostei muito dele, na verdade. Porque é assim. O que é isso, gente? O que é esse negócio aqui? 9 mil diamantes, gente. Cheguei. Eu gostei muito dele porque toda estação a gente precisa ter um vestido de noiva. Sério, essa é uma dica que eu dou, assim, toda estação, você pode comprar no começo, pode comprar no meio, mas você tem que comprar um vestido de noiva porque você vai usar ele por muito tempo. Então, assim, eu acho que, na verdade, não quero esse. Eu vou depois a gente vai lá e procura um vestido de noiva melhor. Outra coisa foi esse bode aqui, muito bonito, que já usaram ele em algumas... Coisas, Porém, eu não quero mais também Então vamos começar com uma coisa mais barata Porque eu tô muito longe de vaca Esse cinto é um cinto meio... Não sei, eu gostei muito dele E eu quero muito comprar esse cinto Então eu vou comprar agora Vamos adicionar aqui a minha conta 156 E vamos discutir que eu já comprei ele Próxima coisa é esse casaquinho Gente, esse casaquinho é muito útil Principalmente quando você quer usar um vestido Deixa eu ver se tem alguma opção Aqui Nossa, perfeito Tá lindo esse, esse look tá maravilhoso. É uma ótima opção esse casarrinho. É um casaco realmente bem coringa. Se ele fosse preto ia ser melhor ainda, claro. Então eu vou comprar ele porque eu sei que eu vou usar. Esse salto, gente, sou apaixonada por ele desde a primeira vez que eu vi. Eu preciso comprar isso. Não chegamos nem a mil ainda. Não gastamos nem mil. Aqui não tem mais nada, então agora a gente vai pra loja. Vocês podem vir aqui nessas três barrinhas e entrar aqui em loja que vocês vão ver todas as coisas que tem pra vender. Aqui nós temos as coisas de hoje, as novidades do dia, o que chegou hoje e dos outros dias, né, em diante. Como eu falei, eu quero um vestido de noiva. Então agora a gente tem que achar um vestido de noiva. A gente vai usar ele por bastante tempo. Esse aqui tá bem bonito. Mas é um vestido que a gente vai usar várias vezes. É, não, nós não temos muitas opções ainda, porque a primavera acabou de começar. Então eu tô me arriscando bastante fazendo esse vídeo gastando dinheiro, porque eu tô gastando dinheiro em coisas que daqui a pouco vão ficar bem velhas. Bom, eu gostei bastante desse vestido. Achei ele bem em casamento e eu vou comprar ele. Gastamos mil por enquanto. Eu já tô no 20.700 Como eu não vi nada aqui nas novidades que me chamou a atenção, vamos comprar uma coisa de cada tipo. Compramos um vestido já. Agora vamos comprar uma blusa. Sempre falta blusa pra mim. É uma coisa impressionante. Sabe que eu gostei bastante desse cropped? Eu achei ele muito lindo. Vou comprar 1.500 a gente já gastou. tem que manejar no meu cash. tem que gastar mais diamante agora. sué Ai, não gosto de comprar isso, gente Sério mesmo, porque eu nunca uso Olha essa capa, comprei já 1837. nós já gastamos Estamos longe de mil ainda Suéter, jaqueta, jaqueta é uma coisa que eu tenho que me segurar Porque eu gasto mesmo Podem ver aqui, já comprei umas coisas já Esse aqui eu vou comprar, com certeza, porque eu vou usar isso muito Gastamos mil já Vamos pra colher não comprei nenhum colete de sensação se bem que não tem muita coisa. Mas não dá nem pra enxergar ele direito. Nossa, deixa eu ver em algum look isso, porque eu não tô enxergando. Ai, gente, não gostei. Eu gostei desse daqui, vamos deixar ele aqui caso falte. Ai, tô burlando as regras do meu próprio jogo. Calças agora. Tá, toda estação precisa de uma calça jeans. Então vou comprar essa calça jeans aqui. 2.307 nós gastamos até agora. Se eu errei, faz a conta aí comigo e me fala se eu errei. Leggings. Bom, hum. leggings a gente nunca usa, né? A gente compra mil e nunca usa. Vou Deixa deixar aqui, porque eu só tenho duas opções. Shorts. Ah, shorts nós temos mais opções. Hum, não, obrigada. Não, gente, tá tudo feio. Tenho que ter respeito com meu dinheiro. Com coisa feia eu não vou gastar. Saias. Ai, o que que eu fico louca? Eu... Sempre tô com um problema, eu tô com pouca saia, com pouca opção de saia, assim, então eu preciso comprar alguma saia mais corinha Uma coisa que eu posso usar com bastante coisa, porque aqui... Nossa, gente, maravilhoso! Perfeito, vale diamante ainda Macacão, eu gosto muito de macacão, mas tá, tá difícil essa situação, gente Ó, isso aqui é muito fofo, né? Gente, o que que é isso? Alguém me explica esse top look aqui? Horrível. Faz nem sentido. O meu tava bem melhor. Ai, por favor Meu tem poucas opções, né? Então fica bem difícil pra escolher Meias Eu adoro meia e meia calça Mas eles não atualizam, então eles não colocam muita meia Nem muita meia calça Que me deixa meio triste, porque eu gosto Ah, essa aqui tá bem legal, vou comprar Gastamos 2.650 por enquanto Vamos atacar direto pros sapatos que usam diamantes, né? Pra não ficar mais pobre do que eu já estou Botas Eu tô um pouco viciada em botas ultimamente Ai, que Agora eu tinha mudado ideia, mas eu já cliquei em comprar. Gastamos 3 mil já. 3.048 agora. Só falta mais 2 mil dessa tortura. Joias. Joias tá complicado, gente. Tá tudo muito caro. Eu tenho bem pouca coisa de joias, então. E já tem bastante. Valor em diamante, né? Então vamos lá Hum, joia tem bastante aqui, né? Ai, outro brinco, outro brinco Colorido, sim, eu quero esse Brinco colorido, por favor, me dá 3.258 Nós gastamos até agora, eu tô precisando Muito de colar, ai, olha Só um colar de libélula Vou comprar, 3.740 Gente, Estamos quase então a gente vai de joias para bolsas. O que eu tô procurando bastante em bolsa é bolsa de mão. Que no caso só tenho uma. Então eu vou procurar mais bolsas de mão aqui. Ai, essa tá bem bonita. Essa também tá muito bonita. Nossa, essa rosa aqui tá... Não, tá estranho. Vou comprar essa daqui. Dor no coração. 4.362. Tá acabando minha tortura. Acessórios. Bom, ainda tem acessórios e biquínis, né? Então não posso ficar só tudo. Que... Tem muita coisa não Ai gente, desculpa, mas eu vou ter que burlar Vou ter que gastar cash agora Porque eu amei isso daqui, apenas amei Então vamos ver aqui, moda praia Ou roupas íntimas, como vocês quiserem E ver alguma coisa em diamantes Que no caso não tem nada em diamantes que bom, hein? Não sei se eu compro um biquíni, porque essas coisas de colocar em cima eu normalmente nunca uso. Pior que eu já tenho a melhor peça daqui, eu acho. Foi essa daqui que eu não sei se vocês viram, mas vocês não, não, não dava pra comprar uma peça sem a outra. Você tinha que comprar a parte de cima e a parte de baixo. Uma loucura. Então agora a gente vai volta lá pras coisas minhas curtidas e vamos comprar. Uma peça de 500 que tá faltando. Eu vou comprar essa bolsa, gente, porque realmente tô precisando de bolsas, então vamos lá. E chegamos ao nosso 5.032. Gastei muita coisa, gente, tô quase chegando no nível 27. Essa semana eu tô demorando um pouco mais, porque a gente acabou indo mal em alguns ralis, tivemos alguns problemas com algumas pessoas que não se comprometeram. E, infelizmente, a minha casa não tá mais aceitando pessoas. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de me ver gastando dinheiro. Se vocês quiserem mais vídeos como esse... Não, tô brincando, tá? Só se isso aqui tiver 200 curtidas... Que eu faço outro vídeo gastando muito dinheiro Eu gasto o dobro daí Aí vocês podem até escolher o okay, que, mas tem que ter 200 curtidas Muito obrigada por ter assistido até aqui Não esqueça de deixar o seu like De se inscrever, de compartilhar esse vídeo com a sua casa de moda De comprar essa seu canudo ecológico Olha só, a gente tá vendo você usando Canudo de plástico, tá? Que dura 5 minutos e você joga fora, eu tô vendo Tchau God of the world